Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Playstation, né? A divisão da Sony aí tão amada por todos nós e um movimento que ela tá fazendo agora que, pra mim, é tardio, né? Já deveria ter sido feito há, há muito tempo atrás, já ter começado lá, assim como o Xbox começou, mas... Tem, tem perspectivas aqui da gente ter essas notícias. Seguinte, galera, o que eu vou falar aqui para vocês é um rumor, tá bom? Então é, tenha em mente que pode ser que aconteça, é, pode ser que não aconteça, mas diante de todo o cenário que a gente está vivendo, de, diante de, de tudo que acontece aqui no mundo dos jogos, diante de, da, daquilo que você conhece como jogador há muito tempo, faz sentido né por isso que eu tô trazendo eu não gosto muito de trazer assim rumores que não, não fazem muito sentido mas realmente faz um sentido isso aqui uh, o tal de Igor Juli que é um desenvolvedor na linguagem de programação C++ ele disse ali que conseguiu vasculhar alguns arquivos do serviço de NVIDIA GeForce Now né é, o streaming aí de nuvens e lá ele ele disse que conseguiu verificar uma quantidade grande aí de games uh, exclusivos da PlayStation lá na base né de dados dessa Nvidia GeForce, não é que eles têm que fazer lá uma página para o game né, então tem lá o, os recursos uh, disponíveis né com imagens, é, o nome do jogo, esse tipo de coisa né, algum vídeo, alguma coisa de demonstração, é, tem ele conseguiu encontrar lá também o um, um emulador do Dolphin, né, Dolphin Emulator, então assim, pode ser só um teste, só alguma coisinha, mas é, é um indicativo, porque a gente já viu aí que a Sony trouxe, né, Horizons de Rundown, o Days Gone, é, né, a, o Death Stranding veio também, e agora, recentemente, anunciado aí na, na Showcase, lá na quinta-feira, dia 9, ela anunciou, que o Uncharted, o Legacy of Thieves Collection, né? É um, é um remaster aí uh, do, do Uncharted 4 e o Lost Legacy Que viria né, lá para o Playstation 5 e também para o PC Ou seja, a gente tem aí talvez o, o terceiro, né? A terceira franquia mais grande ou mais grandiosa Aquela que realmente enche os olhos aí de qualquer um que goste do Playstation A gente poderia colocar uma Uma tríade aí uh, De God of War né, O The Last of Us E o Uncharted como sendo Assim, a, a principal Cara da Sony né? E quando esses jogos uh, Estão A gente começa a notar esses grandes Jogos vindo Para o PC Fica mais plausível né, Que a gente possa pensar aí que talvez o Demon Souls, aquele return, né, o, o próprio God of War e o The Last of Us possam vir também no um futuro. E do ponto de vista comercial, é interessantíssimo para a Sony que esses jogos venham para o PC. Porque a, a exclusividade, até certo ponto, ela restringe, né, a quantidade de pessoas que poderiam ter acesso aos jogos, cara. Eu já contei para vocês aqui em outros ví vídeos a minha estratégia com relação à Sony, né? Eu não acho que o console da Sony valha a pena em, em nenhum cenário, tá? Exceto jogar os exclusivos dela. Então a minha estratégia é esperar sempre o final da, da geração para mim é, ter um, um console novo, né? O, o console da, da geração atual e aí eu poder jogar os jogos a um preço mais acessível, né? E, e assim também comprar o console a um preço mais acessível, porque geralmente eu jogo única e exclusivamente aqueles, é, aqueles exclusivos e, e o console fica de mão, né, ah, ele fica, eu tenho um irmãozinho, então eu, basicamente o, o console fica com o meu irmão, meu irmão hoje por exemplo tem o, o Playstation 4 que tá lá com ele, né, e eu jogo mais é no PC mesmo. Então, cara, é, esses jogos vindo para o PC vai tirar aí da, da galera o peso de ter que comprar um console desse para você ter acesso a esses jogos, que na minha humilde opinião, cara, eu sei que ela não é embasada em nada e não vale nada, mas talvez, infelizmente, né, a Sony é, um, é uma das únicas empresas que ainda fazem jogos decentes. Infelizmente, essa é uma, é uma realidade. Então a gente, no ano aí, a gente pode, ah, pode contabilizar aí na conta da Sony ah, pelo menos dois ou três jogos bons, né? Uns dois jogos bons aí por ano, se a gente pegar uma média legal, é, é, a Sony entrega, ela entrega. Ah, mas é tem muita gente que fala que é um jogo é, filminho, né? O um filminho da Sony. Faz um filminho desse, velho, pra, pra Microsoft lá, faz um filminho desse pra... Ah, pro pro Nintendo, faz um filminho desse pro PC, exclusivo de PC, a gente não tem mais jogo exclusivo de PC. Pô, faça também um jogo assim para as outras plataformas, mas fica aí a cargo da Sony entregar é, esses jogos. Por mais que você possa não gostar do tema, possa talvez não se identificou com o personagem, protagonista, achou que teve uma coisinha é muito difícil você pegar um exclusivo da Sony e, e, e, e fazer com é, um má um juízo dele. Falar que, que o jogo é bom, você está tá sendo, né, no mínimo, ridículo. No mínimo, ridículo. Porque se a gente for pegar ali, se a gente tirar a história, falar essas coisas que são pontuais, que é questão de gosto, né, mas se a gente pegar coisas técnicas, né, graficamente... A jogabilidade, a gente vai ver que é sim um jogo acima da média Não é um Fortnitezinho que tudo hoje é igual ao Fortnite Feito na Unreal Engine lá Aquele, aquele pulo esquisito aquele... Não, são jogos que realmente é, Tem uma qualidade técnica envolvida de desenvolvimento de jogo muito grande Então, por mais que você não goste Aí é uma questão de gosto né? Você não pode é, indiscriminadamente Falar que o jogo é ruim e eles vindo para o PC, a galera do PC vai ter uma gama aí de jogos uh, bons para poder jogar. Porque quem está no PC sofre com isso aí, né? Por isso que eu, eu gosto aí de ter, né, no finalzinho da geração, o, os exclusivos da Sony. Porque se eu não jogasse eles, infelizmente, eu estaria deixando de jogar um dos melhores jogos aí, né? De, dos tempos, se a gente for mar, fazer a marcação do tempo aí, pô, qual são os melhores jogos de 2000? Quais são os melhores jogos ali de 2010 até 2015? Se a, gente, se a gente for fazer essa lista aí, com certeza os exclusivos da Sony estarão ali né, no, no top list. Então, se eu não fizesse essa estratégia, se eu não é, me esforçasse para ter esse console, mesmo que sendo tardio, é, eu parei abrindo mão de ter uma baita de uma experiência com relação a videogame, né, com relação a games. E esse movimento, para mim, é tardio sim, Para mim a Sony já deveria ter vindo com força aí, trazendo seus exclusivos, pelo menos aqueles que já, já passaram aí, né, dois, três anos de lançamento, porque é, eles, eles têm um boom de vendas aí, é, pro na data do lançamento e depois com algumas, é, alguns eventos de marketing, algumas coisinhas que a Sony vem fazendo, né? promoções, etc. Mas trazer isso para o PC e ainda mais agora né, que o GeForce Now está chegando aqui no Brasil e provavelmente esses jogos devam entrar no catálogo de jogos possíveis para jogar no GeForce Now, a gente vai ter aí uma acessibilidade muito maior ao jogo. Então, provavelmente, vai ser um recurso a mais é, em termos monetários que a Sony vai poder trazer né, como capital para ela se, se monetizar mais, para ela ficar cada vez maior e continuar trazendo esse tipo de jogo. Né? A gente não pode é, deixar de falar bem de um jogo, porque senão a empresa entende, né? Se ela não tiver vendas ali, ela entende que esse, esse jogo, é, ele, ele não, não é rentável, né? Então vai, vai vir trazendo aquelas porcarias de jogos online, multiplayer, com quatro jogador, co-op, que não serve para absolutamente nada, além de você jogar aí com seus amigos um pouco, mas não tem uma história bem definida, não tem nada que possa realmente agregar, né? A, a sua ao seu catálogo de jogos aí bons que você já jogou na sua vida. Com certeza você tem isso para música, você tem isso para filme e para games, cara, não é diferente. Você vai ter aí um, pelo menos, alguns jogos aí que foram jogos que moldaram sua maneira de pensar, sua maneira de agir, né, coisas que realmente é, trouxeram mais do que um game, mas sim uma experiência de vida, uma coisa interessante que é justamente o propósito, do videogame, o videogame talvez seja aí o, o game digital, seja a plataforma mais interessante para se contar uma história e para vivenciar uma história né, muito mais aí talvez que o livro, que o filme ou que música né, então é um conceito de arte extremamente é, benéfico e pode realmente moldar a, a maneira de pensar das pessoas né para mim é uma excelente notícia, cara. Esse é um rumor, né? Tô falando para você que é rumor. Não o Uncharted, o Uncharted já é realidade, tá? Vai chegar. Mas esses outros aqui que eu falei para você de Souls Return, of God of War, talvez The Last of Us sejam aí os tais rumores, né? Mas com grande possibilidade de que isso realmente se torne uma realidade num futuro próximo, algo que Vai ser muito bom. E eu gostaria muito que isso se tornasse o padrão do mercado. Você comprar um jogo e poder jogar aonde você desejar. E não na plataforma que o console está inserido. Né? Que o, esse game está inserido. Então é isso aí. O que, que você acha aí dos jogos vindo para cá para o PC? Você gostaria de jogar esses jogos se você ainda não jogou? E talvez... Não tem a possibilidade aí de comprar o console, né? Comenta aí o que você achou. Um grande abraço e até mais.